Olá amigos que acompanham aqui o canal Quadrangular e Célula e na dinâmica de hoje vai ser bem divertida. O tema é você é o tijolo de Deus. O material que vamos precisar para essa dinâmica é um tijolo. Um tijolo, exatamente ó. É bem diferente essa dinâmica, mas vocês vão ver como ela é construtiva na tua vida, na minha vida e na vida dos membros das células. Mas antes, roda a vinheta, calma aí, quando a vinheta estiver passando, gente, se inscreve no canal, é muito importante você se inscrever, deixe seu like, comenta, dê sugestões dinâmicas, isso vai fazer o nosso canal crescer muito, tá bom? Então, fica com a vinheta. Gente, é o seguinte... Quando vocês forem iniciar, no caso, a dinâmica, essa dinâmica que eu estou mostrando, você vai falar o seguinte para os membros. Gente, o que é isso aqui? Lógico, todos vão brincar. Ah, isso aí, isso aqui é uma pastilha de hortelã. Ah, isso aqui é outra coisa. Vão, vão, vão tirar a maior onda com vocês. Lógico, alguém vai dizer, ah, isso é um tijolo. Você fala exatamente, gente, isso aqui é um tijolo. Agora eu pergunto a vocês, onde... Esse tijolo vai estar numa construção? Obviamente, ninguém vai acertar, porque ninguém sabe onde é que o tijolo vai estar em uma construção. Ele vai falar essa seguinte mensagem, vai passar os membros essa mensagem que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Amigos, o tijolo não escolhe lugar, não escolhe lugar onde ele quer ficar. Ele pode ficar na sala, na cozinha, no quarto ou no banheiro. Ele não tem a opção de escolha e muitas vezes uns ficam embaixo na base para sustentar a coluna Deus te coloca lá embaixo e você não entende que é para sustentar muita gente que está em cima Deus te coloca onde Ele quer e pode ter certeza onde quer que estejamos Deus vai nos usar somos todos tijolo na obra do nosso Deus estamos em cima no meio ou embaixo não importa. O que importa é que estamos na obra, fazendo algo para Deus. E tijolo é tudo igual. Então, seja um tijolinho na vida de alguém. Faça com que essa pessoa cresça na obra de Deus. Ajude o seu irmão, o seu amigo. Ajude ele sempre que precisar, tá bom? Eu espero que essa dinâmica tenha ajudado você na sua, na, no caso na sua célula, foi muito legal, é bem divertido fazer realmente na célula. Se você gostou dessa dinâmica, compartilha ela, aproveita, dá seu like, não deixa de dar o seu like, gente, isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Você vai aqui embaixo vai ter escrito uma palavra em vermelho que tem escrito inscreva-se, aí você clica lá. E também aciona um sininho que tem do lado. Isso vai ajudar quando tiver uma dinâmica nova, você vai ser notificado. E assim você vai aprender mais sobre o reino de Deus, tá bom? Eu espero grandemente que a tua célula multiplique. Fica com Deus, tá? Que Deus abençoe você e sua família grandemente. E muito obrigado por estar acompanhando aqui o no nosso canal, tá bom?